Galerinha, beleza? Bap na área, pessoal. Mandando mais um salve aqui para todos vocês, galera. Vim falar aqui com vocês hoje a respeito da plataforma da Olymp Trade. É, eu vou mostrar para vocês, pessoal, como que vocês, de primeira mão, vão cair na plataforma aqui depois de, a, a, depois de criar a conta, né? Ter baixado já o aplicativo. Para vocês, depois, fazerem os depósitos, vocês vão vir em pagamentos, depositar... E daí vocês fazem o depósito que vocês quiserem, tá, pessoal? Lembrando que aqui tem os códigos promocionais para vocês pegarem. É, vocês também têm a parte aqui do método de pagamento, galera, que vocês podem fazer, tá bom? Tem vários métodos aqui embaixo. Então, você pode escolher o qual que você queira, tá? Por Pix, galera, vai cobrar uma taxinha de 10%, de até 10% do valor que você vai depositar, porque se você for fazer o TAC, a plataforma não te cobra nada. É, e paga-se super rápido, tá? E para depositar também é bem rapidinho. Então, para você fazer esse depósito, você faz dessa maneira aqui, tá, pessoal? Quando você entrar na plataforma, para você fazer o depósito, faz dessa forma aqui. Tem a parte aqui também dos documentos, galera. Os meus documentos estão sendo avaliados aqui nessa conta aqui também. É, eu criei agora, faz pouco tempo para mostrar para vocês. Aqui também configurações, vocês têm a parte aqui da parte da as configurações pessoais, verificação da conta, a parte que você coloca o seu número de celular, tá bom? É, a senha, você vai colocar no seu, aqui na plataforma, bastante coisa que vai envolver aqui, beleza, pessoal? Aqui você vai colocar o valor da operação também, né? Você vai fazer com quanto ali de um investimento que você vai fazer na operação aqui o tempo que você vai colocar de operação cinco minutos que a gente vai enviar os sinais que vocês colocarem lá né cinco minutos sempre cinco minutos ou trabalhar com três minutos é muito bacana mas em cinco minutos é legal outra coisa pessoal é, aqui vocês vão fazer então a operação de compra acreditar que o gráfico vai subir e a operação de venda, acreditar que o gráfico vai cair, que ele vai desvalorizar, que a moeda vai desvalorizar ou que aquela moeda vai valorizar sobre a outra. Certo, pessoal? Então, outra coisa que eu quero falar para vocês. Essa parte vocês podem esquecer aqui, tá? Não tem, não tem para quê aqui, aqui? Essa parte aqui pode deixar. Outra coisa, pessoal, na parte de ajustes no canto aqui, ó, vocês vão vir aqui, podem ajustar a plataforma aqui também Você Pode ver que o gráfico dá uma distanciada O meu está no 100%, mas vocês podem fazer do jeito que quiserem Aqui está 100%, né? Linguagem portuguesa, o som está silencioso O tema está escuro, mas claro, é péssimo, pessoal, os olhos, tá? Então eu deixo aqui Eu deixo dessa forma desmarcado esses dois aqui Os dois marcados aqui, pessoal, tá? É, esse aqui para você tem que deixar marcado para quando você clicar ele não precisar confirmar tá bom realizar o lucro é, esse daqui também deixa marcado que aparece quando teve do, do lucro o gráfico aqui vocês podem é, deixar aqui também tá pessoal que ele vai deixar aqui ó ele vai tirar daqui tá vendo ó mostra o seletor de tipo de gráfico ele tira você pode tirar se você a gente sempre usa com um gráfico de, de barras né de velas, de, de, desculpa de, de, de velas né então você pode desmarcar essa opção. As outras duas você pode deixar, porque é para você fazer a dinâmica do, do gráfico aqui. Então, pode acabar deixando essas duas marcadas aqui, tá, pessoal? Então, por hoje é só, para vocês fazerem as configurações iniciais. Sim. Esse daqui é o tempo, portanto, que você vai colocar o gráfico, né? Igual a gente já veio comentando. Ó, beleza, pessoal? Então, esse é o tempo do gráfico para você colocar ele aqui também. E ir movimentando e vendo como que ele está se comportando cada vela dessa lembrando que velas verdes indicam valorização e velas vermelhas indicam desvalorização. Quanto mais velas vermelhas, a gente enxerga uma tendência de baixa, né, pessoal? E quanto mais velas verdes, a gente encontra uma tendência de alta. Então, mais ou menos, para a gente ter uma ideia e para apresentar a plataforma para vocês, aqui na Olímpia é bem bacana para vocês fazer operação, porque ela vai bem rápido a ordem, quando você executa, tanto para cima, né, quando você clica para cima para acreditar que o buraco vai subir, e tanto para baixo, quando você acreditar que o gráfico vai descer. Lembrando que para entrar no sinal, pessoal, quando a gente enviar para vocês os sinais, procure entrar no momento exato. Por exemplo, se a gente enviar o sinal para vocês 15 horas, vocês vão entrar 1459 e 58 segundos. Quase dois segundos antes de acontecer a operação. Se o horário está previsto marcado naquele horário, você, então, entra naquele horário. Se é para uma venda, vai ser um put. Se é, um, se é para ser uma compra, né, vai ser um call. Beleza, pessoal? Vai ser aqui, uma para cima. E se for para venda, vai ser para baixo. E para fazer o gain, pessoal, a gente espera terminar a operação, né, se der loss, e daí também a gente vai entrar com mais uma compra ou mais uma venda, dependendo do que tem ali no sinal, para a gente acreditar que realmente a direção daquele sinal está correta. Então, se está lá M5, MZD, JPY, 15 horas da tarde, uma compra, um call, e da loss, 15,5, da loss nesse 15,5, nesse período né, de 5 minutos que a gente envia, então, portanto, 15 5, e 30 segundos, 30 segundos depois do fechamento do OS, pessoal, aqui no tempo do, do, do, do gra, do, do, no tempo né, que está hoje, né? <risos> mas as, quando você for operar, você vai ver lá o tempo que você vai entrar aqui, dois segundos para virar a operação, para vir para acontecer aquela operação. Se está lá marcado uma operação, 13 horas, você vai entrar aqui, 14 horas e 59 minutos e 58 segundos com uma compra, se tiver lá um call, beleza, pessoal? Então, você sempre vai observar esse reloginho, vai observar a plataforma, como você vai fazer o movimento dela, o que são cada opção aqui também, né? A gente já explicou para vocês os pagamentos aqui. E é isso aí, pessoal. Vamos para cima e olhem os próximos vídeos, que a gente vai explicar bem mais coisa para vocês. Vamos para cima. Valeu!